Olá, minha gente, estamos aqui de novo. E desta vez eu vou fazer uma pequena crônica com vocês que a gente poderia chamar assim de a vacina e o gado. Nestes tempos pandêmicos, toda a gente já sabe que o termo vacina vem do latim. Vacum, vacinos, e quer dizer derivado da vaca. Isso porque no século 18 descobriram que os ordenhadores de vacas contraíam varíola e por acaso e por curiosidade, também por necessidade, descobriram um jeito de prevenir a ocorrência dessa doença em humanos. Bem por isso que, nestes tempos pandêmicos, aprendemos a usar o termo imunidade de rebanho. Outra evidência de que vacina, vaca e gado são coisas que têm, por assim dizer, um forte parentesco etimológico ou até histórico. É interessante a história da vacina. O difícil mesmo é convencer o gado, digo, o povo a tomar a vacina. Entender que ela é um avanço e tanto das ciências médicas. Aliás, ouvi dizer outro dia que a medicina do futuro será baseada em estudos genéticos e em vacinas. Conhecimento e prevenção. Mas a história das vacinas também tem lá os seus percalços. Há mais de 100 anos já surgia a turma do Contra e parece que foi no Canadá onde um médico espalhou a notícia falsa de que a vacina da varíola causava outras doenças bem piores, como, por exemplo, tifo, sífilis, tuberculose e a própria varíola. Uma parte do gado acreditou nesse charlatão, mas um tempo depois, os jornais descobriram que o malandro, ele mesmo, bem quietinho, havia tomado a vacina da varíola. Caiu-lhe a máscara. E a erradicação da doença no mundo todo foi uma prova indiscutível da eficácia desse imunizante, que nunca provocou doença nenhuma em ninguém. Agora, cresce na internet outro movimento antivacinal, que parece ter começado em 1998, com outro médico maluco. Ele fez lá a pesquisa do jeito dele e espalhou que vacinas causam autismo. A comunidade científica começou a desconfiar do moço e descobriu que suas investigações eram furadas, baseadas em dados mais fajutos que nota de 15 reais. Tem é doido para tudo, né? Agora estão espalhando que a vacina contra a Covid-19 pode causar outras infecções, como, por exemplo, infecção pelo HIV. Não tem base. Está mais para a teoria da piração do que da conspiração. Já anda tão difícil convencer o povo e o governo de que é importante tomar a vacina? Consta que em 1956 houve um surto de poliomielite nos Estados Unidos e descobriram a vacina da polio. Ninguém queria tomar. Apenas 4% dos americanos se vacinaram. O rei do rock, Elvis Presley, falou, deixa comigo, foi na TV TV. E tomou a vacina na frente das câmeras, publicamente. Resultado, dali a 15 dias, um mês, 80% dos norte-americanos estavam vacinados e a polio foi erradicada. O Brasil precisava de um desses, né? Lá nos Estados Unidos, seguindo o exemplo do roqueiro, Obama, Bush Clinton já disseram que vão tomar a vacina contra a Covid-19. No Brasil... O nosso presidente afirmou que não vai tomar vacina nenhuma. Em vez de incentivar a vacinação, joga contra o patrimônio. Mas deixa para lá, isso é papel para os verdadeiros líderes. Só esperamos que a fala do presidente não incentive muitos brasileiros a boicotarem a campanha vacinal da Covid-19. Esperamos, fazendo figa e toque-toque na madeira, que a história da vacina não se encontre de novo com sua sina etimológica e não haja gado-vácuo suficiente para acompanhar mais essa besteira do boi que se recusa a ser boi-ponteiro para ser, lá atrás, o boi-culatra. Era isso. Até a próxima. Muito obrigado. Você sabe, na hora em que precisa, é como o PT